Olá galera que acompanha o site truques de loteria e é inscrito aí no canal truques de loteria é um prazer imenso conversar com vocês aqui e hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma oportunidade uma novidade que eu estou divulgando aí no meu site todo mundo sabe que eu tenho uma técnica boa né e favorece o acerto da, dos 14 pontos na lotofácil. Esses jogos, eu elaboro eles com padrões e combinações, certo? Essas combinações, esses padrões, eu apresentei aí em outro vídeo. Que eu ensino como é que se comportam esses padrões e essas combinações. E vocês podem estar tá olhando aí, eu vou deixar... O, o link desse vídeo na descrição do vídeo para vocês verem né, é, do que eu estou falando em relação a essas combinações, esses padrões, certo? Inclusive, esses padrões combinatórios né faz parte de um curso, de um treinamento que eu desenvolvi para Loto Fácil, chamado Loto Fácil Sem Coluna, onde tem muitos alunos que já adquiriram treinamento e muitos deles estão estudando aí maneiras de otimizar e aumentar a chance para acertar mais pontos na lotofácil trata-se de um jogo não muito fácil, certo? assim como qualquer outro jogo de loteria, não é fácil porém essas combinações que eu ensino nesse vídeo aí, no treinamento e nos livros que eu escrevi é, traz uma informação muito relevante para vocês é, aprenderem, tá certo? Como podemos realmente, de fato, aumentar as chances para acertar na, na Nota Fácil, certo? Então, qual é a novidade que eu trago para vocês? É, fora os livros e o treinamento, claro, as pessoas que adquirirem esse curso terão direito a ficar recebendo os meus palpites semanais atualizados, tá certo? Pelo WhatsApp. Se você tiver interesse, é, aliás, só o fato de você adquirir o curso, e os livros e o treinamento, né, sobre padrões combinatórios, sobre todas essas coisas que eu ensino aí nessa página também, que vou deixar o, o link da página aí na descrição para vocês clicarem, para vocês veem os detalhes de como é esse treinamento. É, fora esse treinamento, vocês vão ficar recebendo sempre os jogos né, no WhatsApp, assim que eu produzi eles todas as semanas. Quanto à questão para ficar recebendo esses jogos, é, se você não adquiriu os livros e o curso, também terá direito também. Basta você clicar no link aí do meu WhatsApp. Que lá no WhatsApp eu te explico melhor como é que você vai fazer para ficar recebendo esses jogos. Certo? Então aí, se você não é inscrito ainda no canal, peço que se inscreva, compartilhe esse vídeo. Porque terá, é, eu vou ter muitas novidades aí para apresentar para vocês. Em relação a esses estudos que eu tenho feito aí. Durante essa temporada que eu passei sem publicar vídeos, porque eu estava estudando, otimizando esse sistema, e agora eu descobri, né, essa maneira de padrões combinatórios e algumas coisas que vocês vão aprender nesse curso, inclusive com muita chance da gente pontuar 14 pontos. Certo? Então, o link vai estar na descrição para acessar a página e ter direito aí a receber, a ficar recebendo esses jogos prontos uma vez na semana. Certo, pessoal? Uma vez na semana eu irei produzir, é, serão aí basicamente uns 20 jogos, mas serão 20 jogos com muita chance de acertar 14 pontos, porque nesses 20 jogos eu aplico é, as combinações, os padrões de linha, aquilo que eu ensino no treinamento. Se você já leu o livro, se não leu ainda, você deve. Se você já é aquele que já leu o livro. Deve saber que existem os padrões combinatórios. Então eu vou aplicar essa técnica dos padrões combinatórios. Dos ciclos das dezenas ausentes. Né? Porque o ciclo das dezenas ausentes é muito importante também. E alguns detalhes de maneiras combinatórias. que estamos falando de um jogo onde as combinações predominam. Certo? É um jogo diferente da quina, da lotomania e de outros jogos. É um jogo que predomina combinações. Se você não entender sobre combinações, você não aumenta as chances de acertar nesse jogo. Certo? Então, muito obrigado. Por hoje é só. Aguarde aí mais novidades no canal. Muito obrigado.